A M4 silenciada parece ainda ser a preferência entre os jogadores de CS Tanto os amadores quanto os profissionais E com isso eu trago pra vocês a skin de M4-1S Que mais ficou bonita no CS2 E é uma das que mais tá valorizando entre todos os itens do CS, cara Partida já começou Precisamos de alguns tipo espaços apenas alguns centímetros dos jogadores ha, esta granada pode acabar com essa partida Olha só pra isso <risos>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 primeiro dia que eu tive acesso ao CS2, foi a m 4 s Blue Phosphor. Quando eu olhei ela na tela de inspect do CS2, eu abri os olhos e regalei assim, porque ela tava muito mais bela. E agora conseguindo comparar ela em game no CS Go, assim era a M4-1S Blue Phosphor. Eu sinto que era um azul um pouco mais opaco, um pouco mais desbotado. E agora a transformação para m 4 s Blue Phosphor dentro do jogo no CS2, cara, é inacreditável, na moral. Eu que foi a skin que mais se beneficiou tá? A skin de arma que mais ficou insana No CS2, essa skin na minha opinião Ela tá mais bela, a gente sabe também Que a m 4 s tem um modelo novo Algumas coisinhas mudaram no CS2 Na arma em si, tá, então todas As skins vão respeitar também, e pra mim Ela tá mais safira no CS2 Do que no CSGO, isso é bizarro Se a gente compara uma baioneta safira No CSGO e depois ela No CS2, a gente vê que tem Uma transformação legal realmente, deu um up Deu uma melhorada, mas a m 4 m 41 s Blue Phosphor foi a mais, assim ela ficou mais parecida ainda com as skins Safira, e fica muito claro quando a gente analisa a valorização da M4 s Blue Phosphor, olha isso ela está custando agora 5 mil reais antes do anúncio do CS2 ela estava custando 1.500 reais galera, quando eu fiz vídeo pela primeira vez olhei a M4 Blue Phosphor no CS2 ela estava custando 2.500 já tinha valorizado 1.000 reais tá, mas agora ela dobrou novamente desde esse vídeo que eu fiz custando 2.500, agora está custando 5 mil reais no mercado da Steam. Nos últimos 60 dias a gente tem um gráfico aqui, galera, de valorização de 223% da m 4 s Blue Phosphor Ela só perdeu pra duas skins de M4-1S em termos de valorização, skins que não são souvenirs, tá? Foram respectivamente aí a Masterpiece e a M4-1S Control Panel. Começando pela Control Panel, foi a skin de M4-1S que mais subiu. A gente não tem tanta diferença assim, analisando ela como ela era no CSGO pra agora no CS2. Ela não mudou Mudou tanta coisa, a não ser que eu não esteja vendo algo. E digo mesmo para M4 Masterpiece, que tava assim no CSGO. E no CS2 ela não está tão diferente assim, igual a M4 Blue Foster, que realmente mudou muito. Então eu fico aqui pensando que a M4S Blue Fossil é a skin, entre todas as skins do CS que mais se beneficiou, galera. Beneficiou mais até do que as facas. Ela ficou ainda mais bonita do que ela era antes. As safiras já eram muito lindas no CSGO, continuaram lindas no CS2, mas a Blue Fossil parece que ela recebeu uma textura de safira na arma e é por isso que a gente viu esse aumento de 1500 para 5 mil reais essa foi uma das valorizações mais bizarras de todas mais de 200 em 60 dias que foi o gráfico que a gente viu ali mas na realidade foi desde o dia 22 de março que ela começou a valorizar exponencialmente demais mesmo e tá aí para mim uma das grandes promessas pro s 2 é claro que essa skin pode ter uma correção agora e cair de preço talvez não seja a melhor hora para comprar ela mas olha eu acredito muito que essa arma pode continuar valorizando a longo prazo no CS2, porque vai ser a m 4 s mais bela do game. E aí, o que você achou? Tá bom ou não tá? Essa M4 no CS2, meu amigo. Deixa aí nos comentários se você curtiu. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou!